Então, pessoal, vamos corrigir agora a questão 6. A questão 6 teve muito erro, viu? Muita gente marcou bobeira com alguma coisa aí na questão 6. Vamos ler e resolver para poder descobrir qual que é a alternativa correta. Depois a gente vem justificando por que, que as outras estão erradas, ok? Então, a questão 6 diz o seguinte. Um sólido tem como base a região do plano x, y, que é limitada pela parábola. Então, a gente tem uma parábola aqui e pela reta tem a equação da reta aqui enquanto o topo do sólido é limitado pelo plano, então tem a equação do plano aqui. A integral dupla que calcula o seu volume é, para poder calcular essa integral dupla, a gente precisa descobrir quem são os limites, inferior e superior, tanto em x quanto em y, ok? Então vamos primeiro descobrir aqui quem que é o limite e os limites com relação a x, já que a gente já tem o y é igual a 4 menos x² e o y é igual a 3x, eles são os limites com relação a y, mesmo que a gente ainda não saiba em que ordem que eles têm que ser colocados. Assim como na questão 5, a gente vai poder igualar os dois y, agora no caso, para encontrar os limites com relação a x. Na questão 5, a gente igualou os dois z para achar os limites com relação a y, ok? Então, vamos reescrever aqui y igual a 4 menos x², que é a equação da parábola, e a equação da reta que é y igual a 3x. Agora, o interessante é que se a gente conseguir igualar y com y, ou seja, 4 menos x ao quadrado com 3x, a gente vai poder encontrar os limites com relação a x para poder escrever na nossa integral. Fazendo 4, 4 menos x ao quadrado igual a 3x, a gente vai conseguir descobrir quais é, qual são os valores de x que resolvem essa equação. Ou seja, para quais valores de x que os dois y são iguais? Como essa é uma expressão que tem x ao quadrado, vai ser uma equação de segundo grau. Então, vamos tentar escrevê-la como uma equação de segundo grau padrão. Isso vai ser igual a x² mais 3x menos 4 igual a zero. Aqui a gente fez o seguinte, pegou esse menos x², que estava aqui negativo, passou para o lado de cá, então ele ficou positivo. A mesma coisa aconteceu com esse 4, que estava positivo, veio para o lado de cá, ficou negativo. Então, não sobrou nada desse lado, sobrou zero. Logo, resultou em x² mais 3x menos 4 igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau padrão que a gente pode resolver pela fórmula de Bhaskara. Vou escrever ela aqui para a gente usar. Então, a fórmula de Bhaskara é a seguinte, menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac dividido por 2a. Lembrando que aqui A é quem acompanha o x, no caso 1, b, quem, acom... Desculpa, quem acompanha o x ao quadrado b quem acompanha o x, que é 3, e C, quem é o termo constante, no caso, menos 4. Substituindo aqui, no lugar de b 3, no lugar de a 1, no lugar de c menos 4, a gente chega na seguinte expressão. Menos 3, mais ou menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4, dividido por 2 vezes 1. Pegando aqui, a gente pegou o 1 e colocou no lugar do A, aqui nas duas posições da equação no que ele fica, pegou o 3 colocou no lugar do B, então, menos B com menos 3, o 3 ao quadrado é do B ao quadrado, e o menos 4 foi o termo constante, que é o C, aparece aqui menos 4. Resolvendo aqui, principalmente internamente na raiz, a gente vai chegar no seguinte. x igual a menos 3 mais ou menos 9 mais 16 sobre 2. Isso aqui porque Esse 3 ao quadrado aqui de cima vai virar 9. E esse menos 4 vezes menos 4 vai ficar mais 16. A gente ainda pode melhorar isso aqui, ver quanto que dá esse resultado e ver se dá para tirar da raiz. Isso aqui vai ser igual a menos 3, mais ou menos, raiz de 25 sobre 2, porque 9 mais 16 dá 25. Agora, essa raiz de 25 a gente consegue resolver facilmente, né? vai dar 5. Então, a resposta aqui do nosso x vai ser x igual a menos... Menos 3 mais ou menos 5 sobre 2. Então, como tem esse mais ou menos, a gente vai ter dois resultados possíveis para o x. Eles vão ser os seguintes. x igual a menos 3 mais 5 sobre 2, que vai dar 2 sobre 2, que é igual a 1, certo? Utilizando o positivo. Agora, utilizando o menos, a gente vai ter x igual a menos 3 menos 8 dividido por 2 que vai dar, desculpa, x igual a menos 3, menos 5 sobre 2, que vai dar menos 8 sobre 2, que é igual a menos 4. Então, a gente chegou em dois resultados possíveis para x. A gente, dizer, a gente já pode dizer que 1 e menos 4 são os limites das nossas integrais com relação a x. Voltando lá para a nossa expressão, a gente já pode eliminar por causa disso a letra B, já pode dizer que ela é falsa, porque o limite dela é 0,4, e a letra D pode dizer que ela é falsa, porque o limite também é 0,4. Entre as opções que ficaram, a gente só tem a diferença na ordem dos limites de integração com relação a Y. Então, qual vem em cima e qual vem embaixo. Por isso, a gente precisa analisar agora qual que são a ordem desses limites. Para isso, a gente pega um número qualquer dentro desse limite de integração com relação a x e substitui nas nossas funções y igual a f de x. Vamos fazer isso daqui na lateral. Pegando x igual a menos 1, pegando x igual a zero, que está dentro desse limite de integração, a gente faz o seguinte. Esse x igual a zero vai levar a nossa primeira função Y igual a 3x no seguinte, y igual a 3 vezes 0, que dá 0. Agora, substituindo esse zero na nossa outra equação, y igual a 4 menos x ao quadrado, temos o seguinte, y igual a 4 menos 0 ao quadrado, substituindo aqui o zero pelo x, e a gente chega no resultado 4. Então, aqui a gente tem, dando 0 a nossa expressão y igual a 3x e dando 4 a nossa expressão y igual a 4 menos x ao quadrado. Então isso significa que o y igual a 3x leva a valores menores dentro do nosso limite de integração. Por isso, y igual a 3x é o limite inferior do, da nossa integral com relação a y. E y igual a 4 menos x ao quadrado é o limite superior. E por isso, nesse caso, a resposta correta é a letra C. E a resposta da letra A, está incorreta, é falsa, porque ela troca a ordem dos limites com relação a Y. Okay? E esse foi um erro que muita gente cometeu, e tem que ficar atento para a verificação de qual a ordem de integração com relação a Y também.